ah, eu amo esse bot, mas na moral, eu quero dar uma surra nele não me dá um trabalho Ninguém me fala se está no Discord ou não Será que aquele código do, do Star Wars já ainda está disponível? código do clube pinga expira muito rápido mas é t 4 né como é o nome daquele código gente me lembra aí ah aqui no meu discord no meu servidor tem é T4 com TH no final TH no final ah o código já expirou não sei pra que coloca a na moral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 É o Bonza, eu falei, hein? falei que é o Bonza. Nossa, que lag, hein? Bora sair daqui. Estou tá escutando um som? Certo. Ai! Quase golfei. Olá, Júnior. Júnior. Vamos lá pro Desafio Ninja Uhum, uhum Voltou o Clube Pinguim de novo? É, voltou Alguém em 2020, ah tá ok, voltou, voltou de novo Não tinha parado de novo <risos>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 Amigo, eu tô com uns 300 carta boa. Só menos de fogo Não escolhe de fogo De fogo não pode de... Não sei porque eu não tenho de fogo, velho Eu tô triste Tô brincando, Júnior. Ai... Que isso Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar?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 O Pupu tá no fim. Agora vocês vão me pagar Só porque eu coloquei O meu erro pelo meu erro, erro pelo meu erro Pelo meu erro Vocês vão me pagar Entendeu? Olha isso Cretino Cretino demais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 Kraitin, ano de quatro, ó. Oh, não vão se não, hein? O cara chega no desafio ninja pra dançar, velho. Que absurdo! Que isso, velho.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 Ei, vocês já são ninja do fogo? Eu não sou ainda, falta muito pra mim ser ninja do fogo. Ih, agora eu não tenho. Ah, eu tenho todas as cartas. Tenho todas as cartas, mas, ó.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 Mas o não tá vindo Não deu certo As manhãs às 18 horas 6 horas da tarde É de noite o vídeo vai sair 6 ou 8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 Eu quero ver, eu quero ver o parquinho pega... Ó, oh, escolhe de... Escolhe da neve. Escolhe da neve. Da neve. Ai, <risos> ai, É! Eu ganhei. Quem ficou em segundo? Eu ganhei. Ganhei de não, Ai, eu é só em frigão. Ai, gente, que lindo. Sensei. Sensei tá gordinho, hein? muito bem vem ninguém quer saber se aceitar tá? obrigado conseguimos se eu consigo se conseguem. consegue quem é esse daqui não quero saber vamos de... vamos ficar só indo no de três ah não fica triste não fica triste tá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 Vai ser com você mesmo, Junior. Você tá com seis aí. Você tá pensando o okay. quê? Ih, amigo. Ah, o pior já era, Junior. Você ganhou. Eu ia colocar neve. Eu iria colocar neve, mas isso eu falei: Não. Vou colocar água pra ele ganhar. Eu pensei que você ia colocar. Não sei. Não me escolhe. Olha isso, gente. Só me sabota, velho. E olha isso. Ah, toma. Como ele sabia! Eu usei minha única carta de neve. Joe estou estressado. Está. Está. Uh, irritado, irritado.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 Tá errado quando eu baixo o jogo, que raiva. Oi Misturinho. Somos brasileiros? Sim, somos brasileiros. Sim, somos brasileiro. brasileiros Bras Quando se baixa o New Club Penguin.. O Lega Supremo. Tá falando que isso é uma cena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 De novo congelou, sai bugou, jogas muito bem, muito muitas grátis. Pero perininha, essa estou muito malo congelou.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 Eu queria, Enquanto isso, eu queria convidar vocês para o meu servidor no Discord Que é esse que está aparecendo na tela É só digitar exclamação Discord no chat e vocês vão para o meu servidor Estou esperando vocês lá, ok? Inclusive, nenhum da live entrou ainda no Discord Estou triste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 subscrição. Muitas graças por la uns... suspicción Tamo em live hein? arroba pinguinlucas Nossa, escrevi tudo errado gente, ai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 Eu agradeci, pelo impulso na live, o que está aí. eu não vou poder jogar, NN, eu não vou poder jogar, nossa tá cheio em, é moral, que isso ó, chega se travando, tô no brisade ok gente, Brizade. Só um pouco aqui Estou esperando vocês Servidor Preserved Oi, Boni, Boni, como é que é o não... nome? Bonnie... Boni. 480 como é que você tá? Obrigado. Oh, nossa, alguém leu as regras? As regra A minha são gente, que horror. Ah, gente, eu vou falar assim mesmo. Não tô assim de me corrigir, não. O Roberto disse que leu as regras. Curo play. Vamos todo mundo na Cal no Discord. Meu link no YouTube ó, é esse mesmo. Ah tá, o longa, o longa, que legal. Vocês já vincularam sua conta no Discord, gente? Você recebe um cargo. Gente, eu não vou entrar em live na Cal porque... Já fica muito travado, entendeu?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 Lá no Desafio Ninja a gente precisa de mais dois, pra a gente jogar hum, hum, hum. Vou ir nisso. então vem Ok, pingolico, estamos estou esperando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 fica ai, sai, Time Anja quem entrou Ó, fi... oh, o Juninho entrou Precisamos de mais dois para jogar o desafio Ninja com a gente de de quatro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 Cadê o Bonnie? O Bonnie entrou aí, tá aí. Dá pra ir de quatro, hein? Ah, eu vou comprar mais umas cartinhas aqui, tá? Vamos querer sem nada. Só umas cartinhas aqui. Gente, eu tô pobre, velho. Olha isso, na moral. Tô muito pobre.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 É o Roberto Júnior, calma, é o Júnior aí, é o Júnior Game, ele tá desesperado ali, pensa que eu falo sério, mas eu tô falando brincando Ele é desesperado, coitado do menino Oi Noni, o Noni ainda tá aí?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 Entrou, gente O Júnior não entrou Pera aí, gente, que eu tô com discord o discórdia então, abre as outras telas Sim, sim, mas Se não, trava Como assim, None? Quando ele abre outra janela Em tela cheia O meu CP para Não entendi, None. Sou burro None dicas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 Quem mandou, nunca mexa comigo, viu? Nunca mexa comigo. <risos> ai, doi. Ô, Noni Ai, mas. Ai, noni, mas. Eu só deixo de. Mas o EBS tá aberto, Noni Eu tô usando o EBS. Ai, gente, tô me chamando de novo para lutar. Sai fora, Jacaroa.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 Ai meu Deus, esqueci de escolher Ah não, meu pinguim escolheu solzinho e travou, congelou E é sempre no final, né gente, que congela Mas, ô oh, não, não é o é que tem que negociar isso não É o New Club Penguin Se ele não sabe fazer CPP direito, não faz Na moral Os anúncios aqui rodando bonitinho, ó Cadê uns anúncios travando?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 Vai tá olhando outra tela. Ah, mas eu tô agora. Agora eu tô olhando outra tela, minimizado Mi, é... não maximinado Ah, você entendeu, né? Não tá em tela cheia agora. Eu não... Tchau, Fio, Até o próximo tchau, Arthur. Porque você vai embora? Tá tão cedo. Ai, que três gente só CPF aqui. Tô jogando com cara de CPF. Hein? Moral. Eu não sei mais quem é. Tchau, Arthur, um beijo. Joga de três, Fel. Não sei que é o jogo de três. Eu queria tanto jogar de quatro. Porque tem a quantidade de pessoas certinha Eu, o Júnior, você, o Bonnie Tem o um Pinguim e Lucas se o Lone entrar também Ah, tem que ir no de três Ah, gente, desculpa Então eu vou no de três na próxima E esse aqui vai travar, né? Ah, mas eu também tô perdendo Tem que travar mesmo Esse lixo E já congelou E não fui eu, não fui eu Quem é Roberto? Aquela que comeu tua coberta Eu tô lendo agora Na moral, não acredito que você mandou essa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 Isso aqui com certeza vai ser... Ah, gente, não acredito se vocês colocarem de neve de novo. Ah, não. Isso, congela. Fica congelado pro povo sair. <risos> Meu Deus, aí. Oi, Boni. Acho que tá travando porque você fica abrindo Discord. Qual é o real bizarro, hein? De...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 e o CPF tá de 4 lá. Ah, é, Júnior? Colocou neve, é? Ah, como ele soube? Que eu ia colocar. Nossa, velho.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 Não acredito velho Que isso aqui gente Todo mundo dançando O Reboleiton O Reboleiton O Reboleiton O Reboleiton O Reboleiton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 Joga com Noni, dá licença. Isso, saiu, tá vendo? Gosta assim, eu falo, eu vou desce Sai, menina! Quer ir com essa menina? Ai, não! Não vai sumir! Ah! <risos> Conengão não foi do que? What the fuck? Não entendi, não entendi, mas né. Opa, começou. Escorre tá travando. Na moral. Isso, quero ver o pau quebrando fogo. None, não me escolhe, tá? Pra me lutar, viu? Vamos ser, parceirinho. Não sei, parceiro, tá? Essa ué, escolheu quem? Não me escolhe, ok? Uf, o fogo não está de sete. Noninho!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 tudo bem, congelou a de vocês também, não fui eu, eu tô mostrando nunca maltratando os inscritos, namorada, licença, não é mentiroso, né gente, eu tô mostrando quem aqui é os inscritos, eu quero que todo mundo ganhe, entendeu, na verdade eu só quero que eu ganhe, né, porque, mas, aí voltou,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 E se não fica muito grande para baixar e só a misericórdia, eu sofro. A gente vai se despedir de no iceberg. A live vai estar tá salva aqui, né? Se tiver pouca visualização nessa live.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 eu tô naquela fase de ter vergonha Afinal, né, gente Vamos pro iceberg, por favor, todo mundo Noni, você vê que a live não tá com muito delay agora Oi, noninho Óbvio, adiciona Cremilda Tá no, no Roblox, tá Quem quiser salvar os vídeos, meu Pode salvar, tá Que o visor, eu tô parecendo um MC Catra da licença. Eu tô parecendo um MC Catra, oxe. Ah, o noninho é todo fofinho.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 Oi, gente! Calma aí! Eu tô transmitindo. Eu esqueci de transmitir, eu tava transmitindo o Discord. Tô no Brizade em Hexenberg. Gente, me desculpa, eu sou muito desatento, tá vendo? Ih, vocês não me avisaram que tava transmitindo Discord, na moral. Eu aqui pensando que tava transmitindo o New Club Penguin. a gente dança. Né? Saber aí todo mundo para dar tchau, acho que só vai ter o Júnior, né?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 Besouro. Ah Não, não eu Só passei a janela, gente Peraí que eu já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 de todo mundo fica mais lento quando tá fazendo live até porque você tá fazendo live né Noni? Bonnie muito esperto na moral o Bonnie já se foi oi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 Eu pedi a PC, gente, eu pedi, ó. Eu tô com 669 dias de vida Cadê o pin? Alguém me mostra o pin aí Quem quiser me mostrar Sem onde não tá o pin, não Eu não sei quando vai ser a próxima live, tá? Né? Não sei se próxima semana vai ter Então fique com aquela dúvida Sempre espera live num domingo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 É isso, gente. Eu vou encerrar. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem aqui no shopping, né? Cadê? eu sou mesmo cego, ainda o povo esconde o pin, na moral Brincadeira, viu? Não, brincadeira, velho Não tô encontrando um pin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 Eu acho. você chega no final da live, é o único que eu jogo no Clube Pingo. Estou quase desistindo de jogar no Clube Pingo. Meu Deus, tem tem um camarim ainda? Misericórdia! Ah, tem que estar no estágio agora. Só falta isso.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 Depois da live, em um bom caos Jogando o que? Você vai baixar o Nier for Speed, acho? Quem quiser ir, Call depois da live. Ei, Nony, não lembra de nada ó, também, hein? Na moral, ainda escreve com esse N, abreviado. Quem abrevia, não? Na moral...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 O Bonnie também E o Ikotedai O Ikotedai, ainda pior que senão é difícil, viu? Fica aqui atrás, ó Trenzinho, um Qual serve é, Noni? É o serve... é o Bruzard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 Quem ficou até o final da live vai ganhar um código do Free Fire. O código é 445445. 445. Que isso? Eu acho muito muito gostoso na moral. Sou menor de idade, tá? Tenho 17 anos quem ficou no canal vai ganhar muitos e-books Já saí do Clube pingo, tá gente? Eu só tô treinando. Quem ficou no final vai ganhar 500 moedas no New Clube <risos> Meu Deus <risos> quem ficou no final vai ganhar o que? Vai ganhar a conta do Noni. Não, é isso, gente. Tchau. A transmissão vai ser lá interrompida.